Olá, sejam bem-vindos a mais um Offshore Connection, o programa que vai conectar você aos mercados globais e investimentos internacionais. E hoje, nesse episódio, vamos falar sobre diversificação global e eu trouxe aqui, aproveitando que o Ralph Davidson estava mais uma vez aqui no Brasil, veio de Nova York, trouxe ele aqui, o nosso estrategista de ações globais nos estúdios. E aí aproveitei também para trazer o Luiz Paiva, Portfólio Manager Sênior de Ações Globais aqui nos estúdios, para a gente falar um pouquinho sobre o mercado de ações, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Sejam bem-vindos, Paiva. Seja bem-vindo, Ralph. Obrigado, Carol. Thank you. Obrigado por estarem aqui. O Ralph ele vai falar inglês, mas a gente ele entende perfeitamente português. Então, eu e o Paiva a gente vai conduzindo aqui em português e o Ralph vai responder em inglês. Tá? Mas ele está entendendo perfeitamente o que a gente está falando. Então, vamos começar um pouquinho, Paiva, é, sobre o mercado. Vamos dar só ó, brevemente um, uma noção assim de, da diferença das dinâmicas do mercado de ações. Brasil e Estados Unidos fala um pouquinho você que entende muito bem do mercado principalmente do brasileiro o tamanho do mercado market uhum. cap e, e aí a gente compara também um pouquinho com os Estados Unidos só para a gente começar essa nossa conversa uhum. por favor não claro eu acho que é importante a gente começar é, falando tanto das diferenças em termos de alocação de fluxo de dinâmica mais setoriais também porque os dois cintas são muito diferentes é, setorialmente né então primeiro ponto é, o Ralph vai comentar um pouco do tamanho das empresas na S&P, mas no Ibovespa, né, quando a gente pega a capitalização de mercado de todo o mercado de companhia aberta no Brasil, a gente está falando de um pouco mais de 5 trilhões de reais. No Ibovespa, aí, um pouco mais de 4 trilhões de reais. Né? O Ibovespa ele é muito representativo no total. Você tem 90 empresas. É, e aí o, o interessante é quem que é o dono dessas empresas né, e como é que é isso é, é dividido setoralmente. Né? Então, aqui no Brasil, se você junta a DR com o um investidor gringo, metade do ownership dessas empresas, do free float, né, do ownership do free float dessas empresas, é de gringo. Né? Então, é muito importante a gente acompanhar os movimentos do S&P, por mais que, é, às vezes, o, o Ibovespa está muito barato, o S&P está caro, ou o S&P está barato, o Ibovespa está caro, a gente acaba tendo que ter uma, uma opinião do S&P, até para a gente ter uma... uma um outlook um pouco mais uh, tangível do Ibovespa aqui. Tá? Então, acho que em termos setoriais, que vale mencionar aqui, né? é super importante comentar isso, a gente tem um índice uh, muito concentrado em commodities e bancos. Né? Quando a gente uhum. pega commodities, é 34% do índice. Uh, a gente separa commodities normalmente em dois. Né? As, as principais agências uh, classificam em dois, que é uh, Materials e Energy. Materials, uh, mais Vale, e Gerdau e Minas. Energy, a gente fala mais... Na parte de petróleo, principalmente, então Petrobras hoje é 10% do índice, a Vale, junto com a Bradespar, que é uma roda em monoativo, tem um pouco mais de 15% do índice. Então você vê 25% do índice em duas empresas, é, o que pode ser um problema. né? Quando a gente pega uma janela dos últimos dois anos, é, a Vale subiu mais de 50%, a Pet subiu mais de 150%. Quando a gente engloba dividendos de JCP, isso é, é importante a gente colocar isso, porque muita gente pô, mas a Pet está 30%, estava 25%, não está batendo a sua conta, é isso, né? A, Uh, ambas empresas, mas principalmente a Petro, distribuíram muito caixa nos últimos dois anos. Né? Então, o, o preço delas e, e, e a influência delas no índice foi muito alta. E outro ponto importante é o peso de financials. Né? E financials aqui, principalmente grandes bancos, né? quando a gente soma os grandes bancos, a gente chega a mais ou menos 16% do índice. É, então, é um índice muito diferente do SP. O Ralph vai comentar um pouco mais o, o, a dinâmica e, e o, a composição setorial do SP, mas você vê que essa concentração pode ser muito ruim ou boa, né? Dependendo de como você está posicionado uh, aí para para o investimento no, no próprio IBOVESPA, tá É muito concentrado. Uh -huh. É bem concentrado. And within uh -huh. the U.S. the main index that we look at is the S&P 500. And now the S&P 500 is called the S&P 500 because there are 500 shares in it. However, in the U.S. there are roughly 3,000 highly liquid shares, so it's a it's a much broader market. When we think of the US also, I know that you mentioned the resource sector and the energy sector. Those two sectors combined in the US are only 8% of the index. Technology overall in the US is actually 26% of the S&P 500. And in fact, Apple is 7% of the S&P 500 on its own. So it's nearly as large as the material sector and energy sector combined. Just to give you an idea as well, Apple's entire market cap is $2 trillion, or over $2 trillion, which I think is larger than the entire market cap of the Bovespa. Twice. Twice, <laughs> twice the market cap of the Bovespa. So it, it's larger. Also, within the sectors themselves, in thinking about the financial sector, we have many different sub-industries within each sector. So what I think of as verticals. It, within the financials, we have the large cap banks, but it's not only banks, we have investment banks, we've got commercial banks, we've got uh, diversified banks, uh, and then also within financials, we have insurance companies, we have asset managers, and it's like that across all sectors. So uh whether we think about uh the energy sector as an example we don't just have exploration and production companies companies like Petrobras we have oil services companies those companies which go out and support and provide services to energy companies so again we have these different verticals within each sector so it's a little bit of a broader uh i guess a broader index é muita diferença é bem mais diversificado mm -hmm. né mas é interessante a gente falar sobre isso para contextualizar um pouco essas dinâmicas e o que a gente vai falar hoje, né? E pai, vamos falar um pouquinho agora, né? O, o tema que a gente tem conversado muito aqui nos episódios também, então um tema de discussão, acho que global economicamente. Que é o controle da inflação global. Uhum. Né? Na, na questão no Brasil, a política monetária, né, é, a gente começou antes: o, esse controle de inflação, a subida das taxas de juros e o impacto, acho que foi o que a gente está vendo nos Estados Unidos hoje, acho que tá, aconteceu o ano passado no Brasil, né, no mercado de ações. Fala um pouquinho assim, para a gente: o, qual a importância né, e o, como impacta a, taxa, a subida da taxa de juros né, e o, é, é essa inflação alta no mercado de ações. E o que, que aconteceu né, ano passado e como é que você está vendo agora é, o comportamento do, do, das ações, do mercado de ações? É, acho que esse é o, o tema mais importante aqui para a gente, pessoal. Eu acho que um ponto uh, super interessante é que a gente, como vocês sabem, aqui a Carol participa, a gente faz um, um comitê de investimento mensal na área e uh, nesse comitê, nesse último comitê que a gente fez no mês passado, a gente pegou um material que foi utilizado em junho do ano passado. Uhum. e para entender como isso mudou. Né? Em junho do ano passado, a gente achava que a Selic, no final de 2022, seria de 6,25%. A Selic está a 13,75%. Então, é, esse nível de, de é, falta de ancoragem de, de taxa terminal, então, para quem não sabe, é quando realmente termina de subir, do Banco Central subir uh, as taxas de juros, isso aí foi, foi muito ruim para o mercado de renda variável. Né? Então, a gente passou ali de julho, lembrando, para quem, quem não se lembra do, do como é que foi a dinâmica do Ibovespa, né? Uh, em julho do ano passado, junho, julho do ano passado, a gente teve o raio do Ibovespa por volta de 130 mil pontos. E aí, a gente teve o low do Ibovespa a 96 mil pontos em julho. E não coincidentemente, em agosto, em começo, no começo de agosto, a gente teve um comunicado do Banco Central que deixou claro que a gente não veria, ou deixou com uma probabilidade muito alta, que a gente não veria mais aumento de juros. né? Uhum. Nesse momento a gente viu um rali da Bolsa, saiu de 96 mil pontos para os atuais 118, 119 mil pontos. Né? Óbvio que teve outros componentes aí, mas esse foi muito importante. A gente parar, a gente ter o um sinal claro que o Banco Central parou de subir juros foi essencial para a gente ver um fluxo maior para a renda variável. Tá? E aí eu acho que a gente sempre fala isso, a ah, Bolsa com juros, mas é importante a gente uh, uh, falar um pouco sobre essa relação para o nosso espectador, que é o seguinte, né? Onde o juro bate? Né? O juro bate no fluxo, né? então é, por que a gente viu o all time high de alocação de fundos locais no Brasil é, em setembro do ano passado? Né? A Selic ainda não estava esses 3,75, mas aí você começa, não coincidentemente em setembro, em agosto do ano passado, você já tinha começado a ofertar muito produto pré-fixado a 11%, a 12%, né? as curvas longas estavam abrindo. Então você tem aí uma questão técnica puramente de fluxo, o cara começa a tirar o dinheiro de fundos de ações, coloca em LCI, LCA, CDB, LIG, etc., O fundos de renda fixa, e por outro lado, você tem todos os aspectos fundamentais no valor de uma empresa, então o juro alto bate na despesa financeira, bate no seu custo de capital, né? então para quem é, lembra, né? ou para quem é, já estudou isso em algum momento, né? quando você aumenta os juros, você aumenta aquele... Uh, custo de, esse Weighted Average Cost of Capital, né? então a taxa de desconto que você utiliza para descontar seus fluxos de caixa. Né? Lembrando o valor de uma empresa, o desconto de fluxos de caixa trazido o valor presente. Se essa taxa de desconto aumenta, o seu valor diminui. E uh, você tem a própria dinâmica econômica, né? quando você sobe os juros, né? normalmente você tem algum impacto na economia né? e você acaba impactando o seu, que a gente chama de top line, que é a receita da empresa. Então, você tem esses fatores que foram muito prejudiciais para o mercado de renda variável. E aí eu vou adicionar um ponto, correlacionando com, com a, como a gente vê o setor do, no Ibovespa, né? a composição setorial. O Ibovespa saiu de 130 para 96 né? no low. Mas a gente teve muitos fundos excelentes, de gestores excelentes, que caiu 40%. Né? Não caiu esses 26%, 27%. É, por quê? Porque o Ibovespa tem essa Petrobras, Vale, os grandes bancos, Ambev, B3 com um peso muito grande. Eles têm uma elasticidade, uma correlação um pouco menor com essa abertura de juros. Agora você pega o que aconteceu com outras empresas, né então empresas de retail, empresas de real estate, empresas de infrastructure, empresas de capital goods, essas empresas sofreram muito. Né? A gente sabe que tem empresas vocês vem na mídia direta que eram 80%, 70%, é, existe uma grande discussão, será que o estava errado lá atrás ou está errado agora? Isso a gente pode até especificar um pouco mais, mas o fato é, é que os juros batem muito mais essas empresas do que nas empresas com alta representatividade no índice. Bate mais nas com menor representatividade no índice. Acho que isso, isso é um ponto importante. Né? Acho que no S&P essa dinâmica uh, pode ser muito diferente. Né? Before I address the, the interest rates in the U.S. Mm -hmm. and the impact on the S&P 500, I think it's important to discuss the inflation that we're seeing in the mm -hmm. U.S. Now, inf yeah. higher inflation levels have been relatively common in Brazil over the last 40 years, but we really haven't had elevated inflation since the late 1970s in the U.S. So right now, inflation is above 8% in the U.S., really, we haven't seen this. We don't have experience with it. And so when I speak to my Brazilian colleagues, they say, you guys don't understand uh, how persistent inflation can be once it's at these elevated levels. And so then we bring into the Fed and the monetary policy. And what we've seen with the Fed is that they've continually, continually, continually increased what we call the terminal rate. And that's going to be the, the final Fed funds rate that they think they have to move to in order to fight inflation. Uh, on Thursday in two days from now, we have one inflation number. In early December, we have another inflation number in the US and both of those are before the next Fed decision. So we'll see if the Fed is right or if the Brazilians who have had a lot of experience with inflation are right and inflation is stickier and more persistent than what we think it will be. However, if inflation remains high, we could continue to see this, what we call this terminal rate, continue to move higher. And that's really been the experience throughout this year. Inflation has remained higher than people have expected. The Fed's terminal rate has continued to, to move up, uh, including the last meeting, which was about a week ago. Um, and then we'll go into the effect on equities. As Paiva said, you have three main effects on equities. The first thing is, is the slowing growth. And obviously that's going to hit the company's sales and its earnings. The second thing is, is the cost of capital. Now this impacts the valuation that, that uh, investors are willing to pay for an equity. And then thirdly, uh, when a company wants to uh, borrow money from a bank in order to invest in a new project, that borrowing cost is higher. So it, and then that also um, that also impacts the real economy because fewer uh, companies are out there borrowing and making those investment decisions. It leads to sort of a lower economic growth. But that is the that's the situation that we think that we're currently in. We are watching uh, these inflation data points as they come in, but we sort of feel like the U.S. Fed is behind. Uh, the Brazilian central bank in its interest rate policy. It seems like the Brazilian central bank has hit its terminal rate and probably the next move, if they've gotten everything correct, will be a cut in interest rates. The U.S. is still increasing mm -hmm. interest rates and I would actually say hoping that we've identified the terminal rate at about five, five and a quarter percent in that range for the final Fed funds rate. But again, it's to be determined as we watch some of this uh, economic data come in. Uhum. É interessante a gente entender esse impacto, né, da taxa de juros no mercado de ações também. E aí agora pensando em que setores, né, quais são os setores mais sensíveis, você falou um pouco, né? Mas os setores assim que você viu são mais sensíveis você viu, não, né? É mais sensível, é, normalmente, a, a subida de taxa de juros e onde, onde estão vendo boas oportunidades também? Agora o Brasil já parou de subir os juros também, como é que você está vendo agora é, para frente, setorialmente, é, como bo boas oportunidades? Uhum. Acho que um ponto muito importante para a gente é, argumentar sobre setores é falar um pouco de valuation, né? A gente uhum. É, e aqui eu vou tentar ser o mais didático possível, pessoal. Existem diversas métricas uh, de valuation uh, rápidas, sempre a gente ver um ratio, né? Então, uh, a mais famosa delas é o que a gente chama de IP, né? O preço-lucro, né? Price-to-earnings. Uh, existe EVBit, uh, Price-to-book, entre EVRab, EV... Existem diversas métricas, né? Mas eu acho que a mais generalista, a mais fácil da gente. É, conseguir é, visualizar todas as empresas, esse Price to Earnings e normalmente 12 meses forward, né? Uhum. Por que, que eu acho que é importante explicar isso? Hoje é, a gente acompanha muito é, o Price to Earnings 12 meses Ford do Ibovespa tirando o e do índice de Small Caps. Né? Por que, que a gente tira a Petrovale? Basicamente porque é, essas duas empresas é, como empresas de commodities, empresas cíclicas, tem diversas, diversas dificuldades a gente Uhum. mensurar através de price to earnings, é, depois a gente pode até, para quem tiver dúvida, a gente explica um pouco melhor isso. Mas, uh, e, e elas são muito pesadas no índice, né? Então, quando você tira essas duas empresas, hoje, o Ibovespa tirando no Petrivale, negociar por volta de 10 vezes preço-lucro, 12 meses forward. Esse número médio nos últimos 15 anos foi por volta de e meio, tá? E hoje está uhum. 10 bateu 8.4% ali em julho, então está mais caro hoje do que em julho? Sim, né? não é só, é, muita gente fala, ah, mas só o índice subiu, mas teve muita revisão de lucro? Teve, mas assim, está um pouco mais caro hoje do que em julho, mas está muito mais abaixo, menor do que a média, a nossa média histórica. né é, Mas essa e... revisão foi feita por conta de todo esse cenário de subida de taxa de juros, foi... É, eu acho que o importante aqui é o seguinte, né? é, é normal que quando a gente tem um, um aumento de juros, esse Price to Earnings, ele fique mais baixo. Uhum. E aí existe uma outra métrica, que é o Actors Premium, que é essa correlação, essa relação, na verdade, entre o Price to Earnings e os juros longos. Tá? Uhum. Hoje, basicamente de forma muito resumida, a gente ainda está vendo um equity Premium atrativo, ou seja... Uh, ainda é atrativo se investir em Bolsa, mesmo colocando o nível de taxa de juros longo atual, real. Ah. Tá? Então, quando a gente desconta uma NTNB 2035, por volta de 5,6%, 5,5% ao ano, a gente ainda acha interessante se investir em renda variável nessa métrica uh, que o Bovespa tirando o Petri vale. Mas por que, que eu falei tudo isso? Acho que é importante a gente ter em mente que a gente ainda vê um valuation atrativo para vários setores, para o índice de small caps também, a gente está vendo consistentemente 10 vezes earnings, tá? isso uhum. ainda é bem abaixo. A média histórica do small caps é 15 vezes. E aí você vê que a amplitude de valuation do small caps é maior. Né? Um é a média 15, o outro é a média 12,5. Né? O Ibovespa tinha o Petrobras, por que, que ela é maior? Porque ela tem mais elasticidade a juros. Né? Uhum. Então, é, o ponto aqui, que, é, que eu acho que para responder sua pergunta é importante a gente falar isso, é que eu acho que a gente teve uma andada muito forte né, de Petrobras, Vale alguns bancos, é, e agora uh, a gente está vendo um cenário que a gente pode ver algum futuro de co futuro corte aqui na na, uh, no, na economia local pelo banco central e quando a gente vê a gente atribui aí uma uma probabilidade alta de ser por volta de junho tá isso é o nosso cenário base hoje né que uhum. o banco central cortaria os juros é, quando a gente começar a ter algum corte aí se realmente esse cenário se concretizar a gente vai ver uma performance muito boa de setores menos correlacionados a commodities, a durations mais curtos, né, setores que seguraram mais quando o juro subiu, também deveriam subir menos quando o juro cair. Né? De forma muito simplista seria isso. É, e tem um ponto, né, quando a gente olha para esses setores que a gente acha que tem uma correlação com juros alto, é, um dado que eu acho que é muito interessante comentar aqui, é, que também foi tratado no nosso comitê de investimento, é que quando a gente pegava as estimativas do nosso, da nossa equipe de research, né, de equities research aqui do banco, Pegava todas as empresas domésticas, tá? sem influência das empresas de commodities. O total do lucro era 230 bilhões de reais dessas empresas, na cobertura do nosso research, em junho do ano passado, para o final de 2022. Hoje, para o final de 2022, ou seja, na mesma data, a gente tem 236 bilhões de reais. Então, todo mundo fala, uhum. Pô, mas subiu tanto os juros, o juros saiu de 2 para 13,75, o juros Selic, o juro longo, saiu de 9 para 13, agora está 12, e, e a, o lucro continua quase intacto, né? ele caiu e voltou um pouco. Por que, que acontece isso? Porque a gente teve, de fato, no Brasil e nas empresas, muitas notícias boas corporativas. Né? Então, o Brasil, você teve, é, de fato, um crescimento maior que esperado, a gente vai, aí, talvez, crescer 3% esse ano. Isso não é diferente para as empresas. Né? A gente vê o rece... a receita de muita empresa vindo muito melhor do que a gente esperava. E isso, muitas vezes, compensa esse aumento na despesa financeira. Uhum. Então, o que a gente viu nesses últimos é... 18 meses, um pouco menos, é, foi bem interessante, né? porque mesmo com o juros subindo muito, a gente teve uma resiliência do resultado corporativo dessa empresa. Por isso que o valuation ficou atrativo. tá? Então, pô, o juros subiu e a gente ainda está vendo muita empresa saudável, muita empresa que pô, fez a lição de casa. Então, é um tema que até foi tratado durante a pandemia, que a gente chama de desigualdade corporativa. né? Quando você compra a bolsa, você automaticamente compra empresas, na sua maioria, Empresas grandes, empresas que têm acesso ao mercado de capitais, empresas que têm economia de escala, empresas que têm diversificação de produção, diversificação geográfica. Isso é muito importante em períodos de crise. Então, é, pô, uma, uma lojas Renner competir com um varejista menor, uma JBS competir com um produtor de proteína menor. A tivesse é a maior produtora de proteína do mundo. A Renner tem mais ou menos 10%, 11% do share de mercado de, de vestuário no Brasil. Então, é, eu acho que é interessante, localiza a empresa que a gente gosta bastante também. Então, é, para terminar, em termos de setor, a gente acha que o setor de industrials, o setor de real estate, o setor de retail, tem muita oportunidade ainda pra, pra, uhum. em termos de ganho de capital. And I'm going to start by talking about the valuation in the U.S., and then I'll go on to some of the sectors that we mm -hmm. see as having opportunities uh, in this period. But just thinking about valuation in the U.S., the valuation has in the U.S., or I guess what, what investors are willing to pay for U.S. equities has generally been a premium to what they're willing to pay for non-U.S. equities. And there are a couple of reasons why. Uh, one of them is is uh, really the the consistent accounting in the U.S. The dollar being the reserve currency, the resilience of the U.S. economy, the diversity of the U.S. economy, and also it's actually pretty easy in the U.S. to sue a company if they mm -hmm. do anything for fraudulent uh, if they do anything fraudulent, and that actually helps the the companies trade at a premium. So. But what we saw coming out of the pandemic, given the high levels of both fiscal and monetary stimulus that we had, was that companies in the U.S. were trading at 23 times um, their earnings. And historically, the average has been about 16 times. So this was really the highest level of valuation that we've seen since uh, the dot-com bubble. So obviously, we had very elevated valuations as the Fed has continued to increase rates and slow, slow down the economy, what we've seen is that valuation multiple has contracted back down to the long-term average, back down to 16 times. Now the question we have is, is this the right level? Should it be lower? Could it be a little bit higher? And there are a lot of factors that go into that. But right now we think of it as somewhat uh, at fair value. But if the Fed is expected to do more because inflation is stickier than what we're seeing, uh, that, that valuation multiple could come down even further. Um, that being said, we do see a lot of opportunities within sectors in the U.S. The first sector that we like a lot is the energy sector. When we look at around the world at the supply-demand dynamics in the oil industry, oil in general has been underinvested in over since 2016. If you remember back to 2016, oil price collapsed and a number of uh, oil companies at that time, primarily U.S. Shell drillers, went out of business or were acquired. At that point, many of the larger companies made the decision of we're going to pay down debt, we're going to uh, return money to shareholders in the form of stock buybacks or dividends instead of uh, continuing to invest in finding new wells or developing new oil fields. Uh, what that's, And they've really been doing that since 2016 in, in general. At the same time, demand has consistently moved higher. In fact, the only two times that demand has, for oil has gone down over the last 40 years was really during the financial crisis. And during the pandemic, and it's still lower than the pre-pandemic level. But we think that if China ends its zero COVID policy, uh, probably oil demand will come back up to those elevated levels, and we might have we might not have enough supply to meet that demand, and that would push prices higher. Uh, so that's one area we like. Another, another area that we think about is our industrials. Now, the industrial sector in the U.S., as I mentioned before, has several different verticals. It has um uh equipment and machinery it's got defense contractors it's got conglomerates like general electric um as well as the auto rental companies that we have here it's got airlines so it's a pretty broad sector where we want to be is focused on capital equipment companies like caterpillar and deer mm -hmm. um uh there's an, there are other companies that rent capital equipment and we think that there's the possibility for a Uh, sort of a mini industrial revolution in the U.S., driven by a trend of deglobalization, uh, mainly because of the friction between U.S. and China, as well as the energy challenges that we see in Europe. So that we think that uh, manufacturing in Europe may decrease just because uh, the Europeans are going to prioritize the energy use for its citizens in order to keep them warm over the winter, and basically say to the companies, listen, we don't want you using so much energy or natural gas right now. Um, and, and those two things will be near-term drivers of this industrial revolution. And then we think of green energy uh, and uh, that sort of trend that should take place over the next three, five, and 10 years as spurring an infrastructure build within the US. And in fact, some of the stimulus measures that we passed in the US coming out of the pandemic have allocated, uh, funds and tax breaks towards those goals of, of uh, reducing carbon emissions, building up the infrastructure. You, you have to think about the uh, what it will require to put charging stations for electric vehicles all over the country, uh, as well as upgrading the electric grid. Um, We also like the material sector. All of that industrial build out is going to require copper. It's going to require nickel. Uh, batteries for electric vehicles uh, require lithium. Uh, you know, anytime you think about infrastructure, you have to think about materials like steel. So all of those things we think uh, are, are going to be important over the coming years. Uh, and, and then uh, the final sector, uh, That we think is interesting here is financials. Uh, I know it's very difficult to think about financials when we think about a slowdown in growth. Mm -hmm. However, what we see is that since the financial crisis, many of the, the larger U.S. banks have really strengthened their balance sheets. Um, they, the, the, the capital positions are very, very strong. And with the higher Fed funds rates, these banks can make a lot of money on their deposits. Yeah. As an example, JP Morgan in the last quarter, now this is only the quarter, made over $17 billion dollars just on their deposit base. So mm -hmm. even if they have some defaults, um, that $17 billion dollars can go a long way to, to sort of covering uh, any errors in lending up. And finally, the, the banks trade at relatively low valuations to the market and, and, and what we see as attractive long-term valuations. Uh, and if we think about what those sectors represent as a whole, those are much more value-oriented sectors where we are de-emphasizing within portfolios are more the growth sectors. Those would be things like technology and communications. And just as a reminder, the communications sector in the US includes companies like Google, like Facebook, um, and, and this is not a recommendation to buy or sell any of the securities <laughs> that I've mentioned, but I'm giving you examples of them. But it, it, these were historically uh, in the technology sector, and actually they moved them over to the communications set, sector. Mm -hmm. Also, I think Netflix is in there as well. Um, but um, we are de-emphasizing those. It doesn't mean that we... Uh, Don't want exposure to those. We just want less. We don't think those will be the leaders in the next phase of the market cycle. So what we're doing right now within our portfolios is we're looking to the value sectors, energy, materials, industrials, and financials, and de-emphasizing more of those growth sectors like technology and like communications. Acho que também do, do nosso lado, em termos, uhum. de, acho que vale comentar das CESES micros, né? A gente fala um pouco do setor, uhum. mas nas nossas carteiras ali, a gente tem... Uh, acho que uh, é, quando a gente abre, né? Hoje a gente tem mais ou menos 23 ou 24 nomes. E um ponto muito importante que a gente tem no Brasil, que tem menos no S&P, são as estatais, né? Então uhum. É, hoje a gente não tem a Petrobras, tá? a gente tem a 3R, é né? uma empresa que a gente gosta muito, uma das Junior Royal Companies aí que são listadas. Basicamente você tem três, que é a Petro Recôncavo, a Petro Rio e a 3R. É, a 3R muito mais, acho que não, não vale comentar tanto assim, mas o principal ponto aqui é valuation Evaluation, tá? no caso da, da, da 3R. É, a gente na parte de Materials, um setor que o Ralph gosta nos Estados Unidos aqui no Brasil é, a gente tem uma representatividade muito grande de Vale, é, mas na carteira, a gente, no, isso não envolve, mas na carteira hoje a gente tem pouco, tá? a gente está com 4% mais ou menos de Vale contra 15% do índice. Basicamente, é, o ponto aqui é tanto micro quanto macro, tá? a gente uhum. ficou um pouco decepcionado com algumas métricas operacionais ali de, de Vale e a, a, a questão de, de housing market na China é algo que nos preocupa bastante também. É, e, e quando a gente olha outros papéis, né, então a gente gosta bastante de lojas Renner, gosta de Localiza, tem algumas teses um pouco mais relacionadas a juros, como Alias, a maior empresa de shoppings no Brasil, agora é, fundindo com a com a, a BR Malls. É, e também a gente tem a Simpar, que é uma holding, é, que tem três empresas de capital aberto, aí é, a Vamos, Movida, a IJSL e outras empresas de capital fechado, que a gente é, enxerga como... Uh, um valuation muito atrativo, uma empresa muito correlacionada a fechamento de juros, então a gente tentou dar uma cara para o portfólio com alguns nomes que se beneficiariam mais de, algum, de um possível fechamento de juros, tá? e uma menor exposição à dinâmica da China, por mais que a gente tenha visto alguns news flows de reopening lá, a gente ainda está um pouco preocupado uh, com, com a tese de, de Vale, tá? acho que é só para Uhum. contribuir em relação aos principais nomes da carteira. Para quem tiver dúvida, a gente pode abrir mais coisa também. Não, interessante. E também até levantar um ponto que você estava falando aqui da, das estatais, que tem um peso grande né, no índice brasileiro é, da Bovespa. É, qual a visão de vocês? Né, teve eleições? É, tem, você acha que o mercado já precificou? Tem ainda uma chance aí de, né, de balançar, é, de ter alguma outra volatilidade relacionada diretamente à inflação? É, desculpa, a eleição. <risos> uhum. Uh, eu, eu acho que, que assim né? é, muita gente enxerga três estatais com mais uhum. é, influência do governo federal que é uhum. banco do brasil petrobras e eletrobras mas na verdade são duas tá eletrobras a gente está muito confortável com uh, o processo de privatização tal tá? falou possui uh, poison pills aí que a gente tá, a gente sabe que caso uh, o governo tente restatizar Hoje seria muito caro para ele, então a gente não acredita muito nessa hipótese de reestatização. Existem alguns problemas na Eletrobras, mas eu gosto bastante da empresa hoje, numa relação ali de risco-retorno. Tá? Uhum. Então, acho que essa eu colocaria mais de lado, mas eu tenho 4% do portfólio hoje em Eletrobras, a gente gosta bastante da tese. Sobre as duas principais estatais, eu prefiro o Banco do Brasil a Petrobras, eu vou explicar por quê. É, a Petrobras ela tem como principais riscos aí vistos pelo mercado é uma possível má alocação de capital, uma mudança na política de dividendos e talvez dentro, nessa, dentro dessa parte de má alocação de capital, investimentos que a gente não gosta. Né? Então, reinvestir em refinarias, recomprar algumas participações em empresas que ela vendeu. Então, existe um risco aí um pouco maior somado a um risco que é muito relacionado à, à política de inflação do governo, que é, é tentar segurar o preço de combustíveis. Né? Então, uhum. A, a, caso ela não cumpra a, a política de paridade de combustível dela, é, essa possibilidade, obviamente, é algo que hoje é um pouco mais difícil, mas pode voltar a ter caso a gente tenha algum problema relacionado à, à lei das estatais. Né? Hoje a lei das estatais protege muito essa, essa política de paridade de preço. É, caso isso seja, seja é, modificado nos próximos anos, a gente vê um risco um pouco maior aí na, na Petrobras. Sim. Tá? Uhum. Ela está barata, inquestionavelmente, assim, uma empresa para quem acompanha, ela treina mais ou menos a 2.2 vezes EVbit, que é uma métrica que a gente vê no setor, para ordem de grandeza. tá? Isso é bem mais barato que muitas empresas é, globais e de mercados emergentes. né? Ela chegou a treinar no mesmo valuation uh, aí de, da, de, de, da empresa argentina também pública. É quase o mesmo valuation da Petrochina. Então, acho que a gente, em termos de valuation, a gente está tá, tá confortável. O problema é que esse valuation pode mudar muito, porque o EBITDA pode ser muito diferente, a alocação de capital pode mudar é, muito nos próximos meses e anos. Então, a gente prefere ficar um pouco de fora. O Banco do Brasil, o risco é muito menor. Né? Então, o Banco do Brasil, é, como, é que, é, como é que são as principais linhas de receita dele? Né? Ele ganha dinheiro com spread de crédito e com os fees, que a gente chama. Né? É, é um banco que tem mais de 800 bilhões de reais de carteira de crédito. Então, se o governo resolve interferir é, mudando a política de concessão de crédito, é algo que demora para aparecer no balanço. Óbvio que o mercado sempre antecipa, mas é algo um pouco mais lento, um pouco menos provável, na, na minha opinião. E também o Banco do Brasil é protegido pela lei das estatais. Né? Então, uhum. é, para falar em valuation, o Banco do Brasil hoje trada a coisa de 0,6 price to book, né? preço sobre o valor patrimonial ou a 3.7, 3.8 vezes preço-lucro, isso é muito barato. Né? Em menos de 4 anos você tem todo o seu lucro de volta pelo market cap. Né? Então Eu prefiro o Banco do Brasil, também deve pagar dividendo, Obviamente que igual o Petrobras pagou esse ano, é quase impossível que a gente viu. Para quem comprou Petrobras no final do ano passado, teve mais de 50% de dividend yield até agora. Né? Pode ter mais ainda relacionado ao quarto trimestre. Então, isso foi realmente muito é, fora do padrão. Mas Banco do Brasil deve pagar coisa de 9%, 10% de dividendinho o ano que vem aos preços atuais. Petrobras também é algo próximo disso. Tá? Aí Petrobras tem um risco muito diferente. Banco do Brasil não vejo muito risco de interferência na parte de política de dividendo. Então, a gente tem Banco do Brasil na carteira, a gente segue com o Banco do Brasil, mesmo pós-eleição, uhum. e Petrobras a gente, por enquanto, está por fora. Está fora. Perfeito, ótimo. É bom ter, ter essa visão aí de vocês, principalmente que o Brasil tem essa questão né da, das estatais e é esse peso grande, essa preocupação. E aí só pegando para a última pergunta, é, tem teve as eleições do Brasil agora é mid-term election in United States. É, Ralph, fala um pouquinho sobre a sua visão do, o impacto do, do mid-term uh, no mercado de ações. Você vê algum impacto relevante? Perfect. Obviously, you guys have just had a big election down here. Mm -hmm. In the U.S., our election's not as big, but may also have a very big impact. And so today actually is the day of the midterm election. So we're not quite sure of the results. But the expectations are that the Republicans, at the very least, will um, pick up a majority in the lower house. There is an above average chance that they'll pick up a majority in the Senate as well. And, and what that means from an investment standpoint is a couple of different things. Um, the first thing is, is that typically equities have rallied when you have um, mixed parties within Washington, D.C. Now, what does that mean? It means that we have a Democratic president. For the past two years, we've had a Democratic House and Senate. Uh, and if the election goes as predicted, as the polls have suggested, now we've seen a number of different elections which have come out with different income uh, outcomes than the polls, but if it goes uh, in line with the polls, we're going to have a Democratic president, a Republican House, and possibly a Republican Senate. And what that means is uh, that generally what we'll see from Washington is gridlock. It'll be very difficult to pass any new big regulation or new big tax and Wall Street likes that. Typically equities will rally on that type of thing. The other thing we might see is a lower spending out of Washington. Uh, and so what could that do? That might strengthen the dollar a little bit further here um, I recognize that the real has been, I think, one of the best performing currencies, if not the best performing currency versus the dollar this year. But the dollar has strengthened considerably against the yen and euro and pound. And that trend could continue um, in terms of. Um, Uh, what that says about the general election or the presidential election two years from now, I think it's very difficult to make those projections. But, but what we would expect again is to see this divided Washington, mm -hmm. which I think is supportive in general for equities and maybe the dollar as well. Perfect. Thank you. Thank you very much. Mm -hmm. Obrigada. Acho que foi ótimo ter vocês dois aqui, aproveitar o Ralph. Thank you so much. Thank be you very here much. Again, uh, o Ralph que está né, em Nova York e, e se unir aí a você e mostrar um pouco assim a, essa troca de informações que nós temos aqui de Portfolio Solutions, né? É, foi, acho que, bastante interessante. Acho que esclarecedor para todo mundo. Obrigada por por estarem aqui. Thank you. Obrigado a você. E obrigado a vocês que acompanharam a gente em mais um episódio do Offshore Connection.